O Reason ganha uma nova atualização para a versão 12.5 e uma das grandes novidades dessa versão é o suporte para VST3. What's up, what's up? AnyBits aqui. Hoje vamos fazer o review do VST3 no Reason 12.5 Após a abertura do browser na categoria de instrumentos ou efeitos Nota-se um novo ícone vermelho de VST3 Diferente do anterior azul que é do VST2 Para testar inserir aqui o contact set Um plugin que apenas está disponível em VST3 Tudo funciona em perfeitas condições. Vamos testar outros instrumentos e fazer um beat usando o VST3. Bem, esse foi o nosso teste do VST3. Nós ficamos por aqui. Esmaguem um like, subscrevam-se ao canal. E tenham festas felizes.